O Spider é um, é um produtaço. O controle é, é muito eficiente, muito bom. Inclusive aqui a gente só planta área convencional, então a gente tem muito problema com, com ervas daninhas. E ele foi um produto que se sobressaiu. Ele produziu nove sacos a mais e um teste sete a mais no outro. Aí eu parei de usar os outros produtos e comecei a usar o Spider aí. De lá para cá não parei mais, porque é muito bom é eficiente contra ervas daninhas. Meu nome é Adailton Desder da Silva, planto soja em Bom Jesus do Araguaia, nas duas propriedades, Fazenda Tamacavi e Fazenda Santa Cruz. Começamos usando o desse experimento que o pessoal foi lá e desenvolveu. Aí no outro ano usando mil hectares em cada fazenda e ano passado eu usando uns 5 a 7 mil hectares. Tinha uma área dois anos atrás com muito problema num talhão ali e eu usei 42 gramas, dose cheia. Eu vi a diferença, ficou, a área ficou limpa, ficou show. Plantamos nossa área de 9.300 hectares toda convencional, então por isso tem que ter um manejo... Mais adequado, olhar as ervas daninhas, então por isso nós aplicamos esse produto. A planta daninha hoje é a maior preocupação, então a gente tem que manter a área limpa e esse produto Spider, ele nasceu para nos ajudar. Você aplicando o Spider vai pegar a sementeira, então com isso, nos próximos anos já vai sempre diminuindo o banco de sementes e a produção aumenta. Onde não tem Spider, a área fica suja. Se a gente deixar o mato sair, não aplicar um produto adequado, na hora da colheita a gente pode ter redução em um perca de enchimento de grão e até na máquina mesmo, jogando fora, né? A erva daninha está competindo com a soja, está tirando adubo, é, calcário, está competindo lado a lado. O espalha mantém a lavoura limpa com ervas daninhas, principalmente folhas largas e pega algumas folhas estreitas também, então elimina essa sementeira de nascer para a gente colher mais limpo e ter uma melhor produtividade. Tem áreas aí que você pode manter ela limpa, você chega a atingir 15, 20 sacos a mais. É, a diferença é muito grande. O diferencial do Spider é a produtividade que ele nos traz, né? Uns um outros produtos aí similares que acabava trazendo danos para a soja, né? Abaixando essa produtividade. E com o Spider ele consegue nos atender tanto nas daninhas e na produtividade que não temos perda. Ele você faz um serviço só. Você não vai ter desconto com pureza, na hora da colheita. É um é um produto muito bom, eu recomendo. A soja convencional tem que usar o Spider, porque se usando o Spider vai manter a lavoura mais limpa. Eu uso e recomendo. Vale a pena usar o Spider porque é um produto muito bom mesmo.